Salve, salve, meus bruxos! Tudo belezinha? Seja muito bem-vindo aqui a mais um super vídeo de Mu, aqui do canal Poção de Mana. Eu sou o Rodrigo, vídeos aqui todos os dias. Pessoal, que jogo fantástico. Não, não, fantástico é pouco. Épico, maravilhoso, pessoal. Tudo aqui sobre o Mu Origin 3, para você começar com o pé direito o jogo, aí, como jogar, tá? Se ele é peitinho ou não. Tudo sobre o game aí, mas uma coisa certa, é um game que veio pra ficar. Ele com certeza tem gráficos melhores do que o Playstation 4, para ter uma ideia, hein? Daquele usa aí a Unreal Engine 4, pessoal. E é pra Android, de mundo aberto, tá? E é uma novidade, né? Pra Mu, eu sou muito fã, a comunidade de Mu é excelente, super gente fina. E eu gosto bastante do jogo aí, e agora ainda mais, né? Pessoal, se inscreve no canal aí, tá bom? Deixe o seu gostei também, aí, seu like E ative o sininho aí Vamos saber então tudo aqui do Mu Origin 3 Bom, é um jogo aí que supera, tá, na minha opinião, os seus antecessores Mas eu sempre vou jogar o Mu Online, né? Sempre, eu sou um fã eterno de Mu Online Mas não quer dizer que não vá jogar um outro Mu simultâneo, né? Como o Mu Origin 3 e vale a pena jogar, pessoal, tá? É, tu vê ali a grama se mexendo, com o vento, tu vê o personagem piscando os olhos ali, na comunicação. Cara, é um jogo assim sem igual, entendeu? Por enquanto está para Android só, né? Mas eu espero que chegue para PC. Mas se chegar para PC, se prepara aí uns bons 50GB, hein? De HD. Vai pesar. Para Android, pesa só 5GB essa é a vantagem, né, tá, bom, pode escolher entre alternar as câmeras 2D e 3D, né, e tu ganha montaria logo no começo, galera, tá, então, tu pode mexer a montaria o quanto quiser, ela pode fazer, ela pode ficar de pé, ela pode é, se mexer, né, se expressar a montaria, entendeu, algo exclusivo, né, e os gráficos com certeza superam, PlayStation 4, tá? Perdão aí aos fãs, né? De Play 4, eu sou fã também de Play 4, mas ele se aproxima de gráficos de Play 5, pessoal, tá? E na minha opinião, tá? Sincera é é opinião, doa é a quem doer, não leve a mal, mas se assemelha mais a Perfect World agora, na minha humilde opinião, é opinião, entendeu? Porque é, ele perdeu aquele tom obscuro do Mu Online, né? do Mu raiz, tá? porque ele está muito mais iluminado, como você vê aí na minha legenda, tá? está muito mais iluminado né? do que o Mu online, do que o Mu legend apresentavam então é, um tom mais obscuro eu gostava inclusive, mas está mais iluminado e na minha opinião assim está se parecendo muito o tema do jogo com o perfect world, tá? não os gráficos né? os gráficos de pw não são tão perfeitos assim quanto esse aí né, lógico né, lógico porque é feito com a Unreal Engine 3 eu acho que a empresa tá, desenvolveu o game pra ser de Android, porque se fossem desenvolver para PC um que ia pesar acho que sim, 30 vezes mais no HD ia pesar muito segundo que o cara ia ter que ter uma placa de vídeo Super potente, uma GeForce ao lado lá, entendeu? Então acho que por isso que eles fizeram para Android, né? Acho melhor. Não, é, é bom. Mas vamos lá, é uma montaria, você ganha montaria logo no começo, tá? Que é uma coisa muito top. É o Unibest, na ocasião, né? e é um unicórnio lá, unicórnio com ataque, defesa e máximo HP, tá, pessoal? e é um game assim que tu pode customizar ele tá? câmera 2D, câmera 3D é, eu sou um eterno fã de MU Online mas eu vou jogar sim o MU Origin 3 tá, pessoal? É, inicialmente ele está em inglês tá? tem a versão lá, é, oriental né, do jogo que é a principal né? mas tem a versão para inglês chegando aí pra português, não há previsão ainda pessoal, tá? infelizmente não há previsão eu acho que tipo assim, merecia demais, entendeu? É uma versão para português, traduzido né? mas por enquanto não tem, mas é muito fácil de se entender o um jogo tá? qualquer pessoa com noção básica de inglês entende ali né? agora eu vou falar aqui se tem que donatar no começo ou não, será que tem que Donatar, Rodrigo? Será que gasta ou não gasta? Pessoal, pode ficar tranquilo, porque você não vai ter que investir no começo, tá? Nós já falamos sobre isso aí. É, eu acho importante o quê? É, eu acho que ele supera o Mu Legend E até então eu vi aí como superior quanto ao ataque, né? quanto ao single target Ao single target, eu via o Mu Legend como superior Agora o Mu Origin 3, cara, na real superou. Superou isso aí, tá bom? Esse elemento aí, entendeu? Mas tem os fãs aí de Mu 2, que são fãs fiéis ao Mu 2. Tem os fãs fiéis ao Mu Online, né? O Mu Raiz. E não se fala nisso, né? Porque o cara é fã e pronto. Mas eu acho que muitos irão jogar dois MUs agora, entendeu? Bom sobre ser pay to win ou não é cedo pra falar isso mas eu acho que se ele for pay to win vai compensar cada centavo gasto Poxa, pessoal os gráficos lá é incríveis né eu acho que a empresa merece entendeu para se manter e também para manter o jogo e para o mérito né produzir uma obra de arte que é o Origin 3 então é sendo pra falar se vai ser petruin ou não, eu acho que vai. Sinceramente, acho que vai. Mas no começo ali, primeiras horas de game, eu percebi o quê? Que não tem que donatar. Tu não tem que é, donatar pra crescer no game. E você upa rápido, não tão rápido, mas upa rapidinho, entendeu? Não é um, um XP hard, né? E a montaria ali te dá a locomoção a mais. Tu te move muito rápido ali com a montaria, entendeu? E tu ganha logo no começo. Depois tu tem que enfrentar lá um boss, né? Que é o Dark Wizard, né? É um boss, tá? É um monstro lá, um bruxo lá. Né? É... Tem que enfrentar ele e tal. Ganha recompensas, né? Também pode, tu também pode se transmutar numa montaria voadora no começo. Que é um dragão lá, que é um... Não entendi bem, mas tu pode se transmutar num pet, tá? Interessante isso aí, tá? E é, basicamente você vai usar mais é, habilidades e skills diária, tá? Para matar as hordas, né? Do jogo. Single target, acho que PVP e boss mais, né? Pelo que eu vi ali. Bom pessoal, é isso aí então. Agora eu quero a sua opinião, tá? Comenta aí abaixo o que você acha do jogo, tá? E o que você espera para esse game aí, tá? Acha que vai ser definitivo, acho que não vai. Acha que compensará ou não. E se você gostou, compartilhei o vídeo. Vídeos aqui todos os dias para vocês. Um forte abraço e até a próxima.